Vamos marolar um pouco. Agora o Guadalupe vai ficar de verdade. Agora o desafio. Vamos brincar. É. Vai lá. Gente, é. eu te desanfioi. Aqui não te mim galera. Acho que começou. Tá ligado, mano? Deixa eu te falar. Prostituta da glória. Essa fada é foda. Não cansa de apanhar. É esse o bagulho, mano, esse é o proceder. Sendo que você é fraco e pra mim você não é MC pra chegar e me bater. Já que tu falou que você vai marolar, o Mike tá na sua mão. Agora é só você ser sujeito homem o suficiente pra chegar e me atacar. Tá ligado, meu mano? Eu vou te atacar a torre, São né, sem cair. Tu acha que tu é a relíquia do bagulho, mas tu tem a aparência de Xangô. Eu chego no meio da levada você é da tropa do lenão. É doignão que tá você você lá é dentro do carro -cê. O bagulho é muito louco, quem é você? Você não adianta querer me tentar me gastar fazendo proceder. Na moral, pra mim você nem é ninguém, eu sou TDL. Prefiro muito mais família Rallyu TDL e Tá ligado? Eu também me amarro no som do Vamalém. É por isso que tu fala, amor, tu me trai lá não, pô. Dei pra ninguém. Pegou na visão? Tu, tu tá entendendo que não é o mas eu tô vendo a galhada crescendo Aí, muito legal ah, Deixa eu te falar Aí, na moral, ah, tá eu peguei a visão Já que tu fala que é transante, pode tão mal que até a sua mina tá virando sapatão Tá ligado, meu mano? Se liga, quem sabe dessa história? Eu não tô ligado, porque como, tá no dia de glória Se ela virar sapatão, ah, então tu deixa se eu te dizer. falar Vou rimar em francês, a madeira se fazer o mena já pro ar Esse é o procedimento você fala que tem irmão, na moral vai se fuder. Porque pra mim você é fraco e tu fica panguando. Até eu da 022 pegou sua namorada quando você tava namorando. Tá ligado, meu parceiro? Eu falo isso toda vez. Até ele perder minha namorada, até eu sou na não ex. Tá, tá ligado, meu mano? Tu podia acordei com WhatsApp a mensagem é, dela. A gente... Ela falando que tu é foda, o pai do Johnny é um merda. Raciocina comigo. Boia 21, no bicho. Vê como é que eu mato agora no improviso. Pera aí, foi a 21, deixa pra depois, Põe a 21, ele é o boi quem pegou e anda 022 ah! Tá ligado mano, tá ligado, Vou ser sincero aqui pra ti Caralho, na moral meu mano, eu não entendi Eu chego na... e caralho, que beleza vai ser eu... eu chego na levada mano, diz aí como é que eu não presto Fala aí pra ela sensação de beijar meu resto oh! Pô, você que tem que me falar, se liga no improvisado O cara pegou a sua mulher, te deu uma sarrada e parou do seu lado verdade é não e crua, somos sinistro com a mulher e a próxima vai ser a sua. Eu não deixo pra depois, senta pra uma vez, já pode ir pra 022. bagulho <risos> é muito louco, tô tranquilão, tu é babaca, tu faz campo, pode cê perde a sua mulher pros seus irmãos, o bagulho é muito sério, Eu mando o filho. Até Maquini pegou Aí. sua mulher e olha que ele é travesti. Seu dente tava no Caralho! Vai, Tá cheia de dente igual o City Bank Hall. Ah, eu sei que tu fazia emo por meia com ele quando ele era emo ouvindo o sistema pedal. Tá ligado no Ford ah, então, ah, quando tu andava com o cabelinho liso ah, ouvindo Slipknot? Para de falar merda, só fala merda que tu sabe. você que rebolava a bunda, você é maquilho quando ele via Barbie. O bagulho é muito sério. Na moral, não tem truque. Pra mim, você, ele é a ZB do 3 Divo. Pode botar tudo lá pro Facebook. Tá ligado, meu parceiro? Eu gosto só de uma sativa divo. E você que quer mídia, postou pra ganhar curtida. Aí, mano, tu falou que era o um melhor do Brasil, tu é fato, tu é cuzão. Rapapulta, fuzão. Bagulho é louco esse é meu proceder. Posso não ser o melhor do Brasil, mas eu sou melhor do que você. Porque você sabe nem eu te falar. Tu vai em casa, busca 500 guias de macumba pra chegar na hora de me ganhar. Você é melhor do que eu, meu Na né? Verdade eu não tinha. Falei aí quantas batalhas você tem. Cadê seu trabalho na rua? O que que tu fez até hoje? Sem cair. Fala pra mim seu cuzão. O internacional você já ganhou. Que isso, muito bravo. Aí, deixa o vídeo, cara. Vata, vata, vata. Vata, vata. Vata, vata. Deixa, deixa rolar, a deixa rolar. minutos. Só, só